E a malta do Açan, a gente a andar aqui de GT em modo redaz. Como é que é? Tudo a andar com vocês? Tudo Bem, onde é que a gente vai hoje? Vamos chatear mais uma vez o Hugo da HR Garage para montar a nossa Walbro 255, o nosso corpo da bomba que mandámos vir da autopart tudo, montar tudo cá fora e depois inserir aqui no nosso GT para quando formos afinar. Pá termos aqui já algumas garantias de bomba de gasolina, porque vocês sabem que carros velhos não vá a bomba se calar e depois não afino, não faço cavalos, ainda fica piado, tem que vir reboque. dar reboque. Olha aqui um o GT. Mas bem, vamos ali a agarrar a chatear o amigo Hugo Rosa para mais uma vez meter aqui as mãozinhas no GT e colocarmos o sistema de combustível, bomba de gasolina e corpo, tudo novo. Bem, bora lá comigo, vamos chatear o homem! <risos> Olha aqui uma rotunda! Vai, lá ele GT! Ixi, é não estar afinado que o por mim já! Por mim! Já levavas umas assadas, já levavas umas assadas! Não, não dá, não, só faz! Ai, meio ponteirozinho! É esperando toda essa tempo! <risos> Bem, já aqui estamos no amigo Gorosa. rosa... Olá malta! Bom dia, bom dia. <risos> Temos aqui a nossa, o nosso álbum, eu tinha te dito que arranjei um corpo completo, agora vai ser um desperdício é essa bomba, né? Mas, <risos> não é? Não, deixa cá, deixa cá. Deixa, dava alguma coisa? Pronto, a ideia seria tirar esta que original, é nova, que é nova original, vá, yeah. pronto. E trocar tudo cá fora, porque a malta avisou-me a tirar as palhetas ali daquele... É Devem ser, deve é ser é. estas. ficam todas ressequidas. E a gente ia ficar agarrado. E como é. o GT já nos dá problemas, que chega é. tudo o que a gente puder é evitar. Tá. Então, para onde é fazer aí a cena? Vamos fazer aqui o swap. Isto tra tra traz tudo, não né? Eu... Eu... é? É vai tudo. Tenho aqui. Ah, é isto aqui. Será que já fica a marcar bem? É com os GTs. Depois é. <risos> então, a gente dá um toquezinho <risos> é que os GTs viras para a esquerda e viras para a direita vaza. Ah, não tens hipótese. Ah, pode ser que a boia nova, vamos ter fé. Fios, já há problema. Então pronto, é fazer aqui a instalação da cena do coiso. Isto aqui também é, olha, abraçadores. Isto deve ser o, o, o deve ser para aqui, não? A gente já desmancha, já vem. E pronto, e é isso. Tá. Queres para mim montar essa aí ou para mim desmontar aquela ali? Melhor vou desmanchar aquela primeira. É? é? Tu é que sabes? é, Pá, é que és um mecânico. Olha, já me enganaste, caraças. Estavas aqui a estirar é a primeira ou a outra e estás de volta disso. É para não saberes o truque. É, é para não saber... Estar... Nunca, nunca digas para onde é que vais. Então, o que já fizeste aí? Apanhaste no ah, já de Já um saquei, saquei a original, vamos tentar pôr a outra. Apanhaste-me de da a meginha? Então, esta é a original, certo? É. Ok. É que... sabes, sabes qual é... Uh... O, o débito disto, da é, original. Não, só venda assim de cabeça não. Eu Esse também não sei. Dos deve saber isto de corda, mas eu não sei. Eu também não faço ideia. Ah. E a gente não, não mete duas para dar mais e mais o gás? É, queres pôr mais. <risos> Tem que somar na e outra lá no depósito. Olha, está-se, mas já, já, já vinha com gota. É, é bem que é para não agarrar. <risos> já vinha com gota. Isto é um gajo que gasta 100 paus numa bomba, mas já está aos 10 litros comprido. <risos> Era bom. <risos> Era bom. Isso, olha lá, se tu a achar isso grosso demais e isso cabe aí? Ué, vamos ver. <risos> vamos ver. É que esta é uma dinheira mais fino. Deixa lá ver se cabo. E não é que parece que nasceu aí? Não, não, não, olha não, não não. Não, me digas. A gente faz com um trucote. É. Tem que se desbastar aí. Qualquer cena. Qualquer coisinha. Não tem nada. Já está lá dentro, mas não, não foi assim. Não, pronto, estive, dei aqui um cortezinho, estás a ver? Que esta era mais cheinha, esta bomba. Essa uh, obra era da é... versão de McDonald's. É. Que andou engordado. Está então, um pouquinho mais cheinha, pronto. <risos> <risos> <risos> yeah. uh, Teve que se dar um cortezito, mas. É? abri aqui a ela, pronto, tem esta diferençazinha, nada de mais. A gente agora vai para o mais... Revei uma, uma abraçadeira. Sim, mete aqui uma abraçadeira e vamos tentar aqui ensaiar o resto. Yeah. Esta é bem, bem mais, mais é fininho Bem mais, bem mais. Like you're in a thriller, hardcore 'cause. boom, boom, boom figures, they can get so good show sure you want to enter, you can turn back to You don't, you don't I'm a little bit of sword, I like dancing on the verge Anyone can love a pretty little mansion But could you love her? A haunted, haunted house Or oh, could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house A haunted, haunted house Opa, está tá quase, tá quase pronto, eu pronto ir para o sítio. Foi o tubinho novo? Tudo novo, tivemos que soldar aqui as pontas, Epa, foi a tal situação que mostramos há bocado aqui da bomba ser um bocadinho mais, mais larga. Mais, mais gorda? gordo. Ah, e acho que está quase. Só pôr aqui a vareta da da gota. Da gota, mas calhar tem que tirar a gota para ver como é que é. Outra tira outra, tira Tira-se, house. If you're just making out, a haunted, haunted house. I'm a dream house haunted. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Pode Honce Honce Honce Honce Honce Honce Honce Honce Já Honce Honce Honce Mais ou menos. <risos> tá a puxar? Tá. Ou Pegar, pegou. <risos> oh, acho, acho que acho está mais rápido e tudo. Assim, ah, é, completamente. Tá. Mas mais barulho que faz, não é? Vamos acabar a montagem. Bem, está feito Rosa. É, Olha, estavas-me a dizer que esta não tem muito mau aspecto, meu. Parece é. nova. Não sei se é novo, mas é recente. Parece é, não é? Não, parece. não estás a ver isso com, com caras de 96? Não sei, mas não parece. Mas pronto, está aqui. Estamos com o Albro já, já, já tudo, tudo montadinho. Já. Vamos a mais um, mais um test drive. Olha, gota marca. Não, assim não. Trabalha, trabalha, garantia. É até sido e... da oficina. Vai embora. Bem, está feito o Albro 255 corpo da bomba e bomba, não acabámos por não usar a bomba, mas usámos o corpo, corpo. teve que levar umas modificações, porque a obra era mais gorda, não é tão chegar e montar, tem que levar uns ajustes que aqui o homem fez, foi toda da Auto Parts. Serviço aqui na HR Garage, já sabem precisarem é uma Trago o um próximo tragam tudo menos GTs, não, é tudo, é tudo, GTs é. e tudo, é, é, mais é. mas faz-se, faz olha é este tal é dá, fiquem bem, um grande abraço um e gás. Mas vou indo, indo embora, já tinha acabado o vídeo como vocês viram, mas vim aqui só experimentar o carro e olhem o ponteiro da gota, não sei se vocês sabem como é que é os pontos GTs, eu estou a curvar, a andar normal aqui na, na estrada e os pontos GTs, o ponteiro da gota está sempre a abanar de um lado para o outro. Com a, com a boiazinha nova, com o corpo novo, olha aí, estou a curvar, isto é uma, uma curva. E, aliás, isto está aos lavamos, que a estrada está toda queimada. O ponteiro não mexe, não mexe, top! Já valeu a pena só por causa disto. É que o ponteiro andava assim, para a esquerda enchia, para a direita andava, agora está certinho. É? Dá cá, entra, entra lá aí. Entra lá aí. Já vais ver. Olha, está mais ou menos que a, que a pressão que a gente andou a gente achámos os dois que estava fraquinhos, ou seja, 1.1, okay. 1.1.5, mais, mais ou menos coisas, assim pelo ponteiro, vais ver a diferença, ou melhor, vais me dar a tua opinião da diferença do carro com a bomba de gasolina, a outra bomba não estava boa, garantidamente, estava boa para andar e trabalhar e não sei o mas para já vais já notar, Mesmo esta a gente achar o carro um bocado amorfo assim, assim, baixas. assim baixas, está completamente diferente assim olha aqui começa logo a encher se vê é diferença mesmo mas não nota mas mesmo bem tipo neste regime que o carro não tem turbo sim, ainda sim, sim, sim, carregas sim. faz menos barulho de dimensão não parece que não faz aquele tanto do... que fazia é uma diferença do caraças vocês... não se nota Andamos a andar aqui, baixa da rotação. Uma quarta. Uma quartezinha viste? Pode afinar e está bom. Yeah, meu, podes crer, meu. Mas é que digo no o carro tinha mesmo falta de gasolina. Só pode. Olha, uma, uma segunda E o carro responde logo. Era coisa que a gente achava o carro um bocadinho... Via tá muito Hã? Ah? Via tá mesmo pobre. Pois. E o Vasco Arreia? Oh, não tem nada a ver, mas... mais pressão e mais lá-baixo. Vai, agora pode-se ir embora, vá, Agora já podem se ir pode... Agora já pode-se ir embora. <risos>